Você sabe o que é uma vassoura de bruxa? Você conhece a real utilidade desse instrumento mágico? E sabe como consagrar esse instrumento mágico e trazer o real poder que você precisa para trabalhar com ele? A vassoura é um instrumento mágico utilizado pelas bruxas e carrega com ele um simbolismo muito forte que beira até mesmo a inquisição. Se você quer aprender a dar poder à sua vassoura de bruxa, a ponto de conseguir banir quaisquer criaturas mágicas utilizando ela, esse vídeo é o vídeo que você precisa. Então assiste ele até o final. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com um bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a vassoura de bruxa, este instrumento mágico utilizado para banimento, dentre muitas outras coisas. Vou contar sobre o seu movimento ao longo da história, vou te ensinar a utilizar ele corretamente, fazer uma consagração especial para realmente atribuir poderes a ele. Então, assiste esse vídeo até o final, porque lá no fim tem uma consagração especial para esse instrumento. A vassoura, ela é um instrumento que tem uma relação muito intrínseca com as bruxas, por conta de toda a história da Inquisição. E ela tem ligado diretamente a ela também a utilidade de banimento, proteção e, e expurgar energias negativas por si só, por conta da assimilação que ela tem com a limpeza. Mas a vassoura não é um instrumento que trabalha unicamente isso. E ela tem algumas questões muito interessantes é, ao longo da história, se a gente for começar a olhar ela com mais atenção. A associação da vassoura com a purificação é muito comum por conta da assimilação. Isso a gente vai ver em diferentes instrumentos mágicos. Normalmente, a gente observa o instrumento é, na vida real e para que ele serve fisicamente, e a gente incorpora essas ações pensando no espiritual pensando na religiosidade e normalmente a gente incorpora a utilização física dele com a utilização espiritual e religiosa. Isso é uma técnica muito comum, que é utilizado desde muito tempo atrás, dessa assimilação do micro com o macrocosmo, de um objeto em sua função física para sua utilização espiritual. Se ele funciona assim, logo ele pode funcionar assim do outro lado também. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, que tem muita informação, que já tá completando aí seus estudos mágicos, e justamente por isso, para você não perder o que eu faço por aqui, sem se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de lives de vídeos que eu posto aqui e você continuar aí o seu desenvolvimento mágico. A vassoura, como a gente conhece hoje, é muito moderna. Antigamente, ela era composta, na verdade, por um galho de madeira aleatório e folhas secas que atribuíam a ela essa função de limpar principalmente cinzas de lareira e algumas sujeiras que se encontravam aí pelas casas na antiguidade. Em 1797, um agricultor que morava em Riddle, Massachusetts, ele viu a dificuldade que a esposa dele tinha em fazer alguns serviços domésticos e ele teve a ideia de desenvolver a vassoura que a gente entende como vassoura de palha hoje em dia. Ela era feita de uma palha chamada sorgo que era muito utilizada para alimentar alguns tipos de animais. Tanto que depois dessa invenção, ela se espalhou e o sorgo acabou se tornando não só um alimento de animais, mas enfim, na época, um dos materiais principais para se desenvolver a vassoura em si. Na época da Inquisição, a gente vai começar a ter... É, diferentes relatos onde se avistavam mulheres que voavam em vassouras, né, dando início a esse mito de que as bruxas utilizavam as vassouras para voar, para criar voos interdimensionais é, da nossa dimensão para uma dimensão espiritual, até mesmo fisicamente sair voando por aí tipo um passarinho. Também acreditava-se que as vassouras davam poder para as bruxas de invadir as casas e os sonhos e as mentes das pessoas a ponto de tornar um sonho bom num pesadelo ou até mesmo colocar ideias libidinosas na cabeça dos maridos que começavam a largar as suas esposas por conta da bruxaria e dos desejos exóticos que elas incutiam na cabeça dos cidadões ali daquela época. Ao longo do tempo, os pesquisadores começaram a especular que essa ideia das bruxas voando em vassouras surgiu de algumas ritualísticas que aconteciam em determinadas épocas do ano onde mulheres utilizavam de bastões e passavam nesses bastões um tipo de unguento, uma pomada, um líquido viscoso que tinha nele, na composição dele, é, substâncias alucinógenas e que levavam aquelas mulheres a terem transes e, através desse transe ritualístico, elas exerciam é, sobre as plantações, enfim, sobre o espaço, o terreno onde elas estavam, feitiços de prosperidade para que as plantações crescessem tão altas quanto os seus saltos naquele momento e para outras coisas também. E nesse processo também surgiu a ideia do voo da bruxa, que é quando a bruxa utiliza de substâncias é, que sejam alucinógenas ou até mesmo num transe muito muito agressivo muito fatal, onde ela consegue projetar a consciência dela para longe de seu corpo e para lugares muito distantes. E é muito interessante a gente observar que voltando para o passado, esse instrumento ele não tinha tanta relação com a purificação e com a limpeza, e era muito, muito mais correlacionado com o trabalho de fartura, prosperidade e até mesmo de transe, e esse transicionar da consciência em consciência para um estado mágico é, de, de gnose, onde a gente pode trabalhar ritualística e amplificar o nosso poder. E essa ideia da vassoura, enquanto instrumento de limpeza e banimento, ela acaba surgindo agora, na modernidade, por conta de situações mais voltadas para questões de machismo, onde a mulher estava dentro de casa e ela era obrigada a ter aquele instrumento para poder limpar a casa, deixá-la bonita para os seus maridos. Então, a gente tem no passado a vassoura enquanto um instrumento de empoderamento, de transformação, de vigor das mulheres, de controle sobre aquilo, né, sobre a realidade que elas queriam trazer. Há um instrumento que é só derivado do banimento então a gente pode perceber que a vassoura ela vai muito além dessa questão de purificar ambientes ela também dá a bruxa poderes de construção e poderes de transe de sair da realidade e ir para outros mundos você já usou isso sim a vassoura vai estar em sim. outro lugar não um aguento não mas a vassoura sim funcionou lógico que funciona tem uma coisa muito legal que você pode fazer. Quando você consagra a vassoura e você dá um nome pra ela, é que se você tiver, por exemplo, num plano astral que você não conhece ou num transe que você não consegue voltar, você chama a vassoura e você volta. É, você vai criar um vínculo com a vassoura, você vai falar um nome, ela vai virar tipo um portal e você volta. E é muito comum entre as bruxas e as feiticeiras que trabalham com essa coisa mais voltada para o alucinógeno e para as ervas que criam alguma sensação aí de distorção de realidade, é, os termos como voo da bruxa, unguento de bruxa, é, utilizados para certos tipos de, de bebidas, pomadas, enfim, misturas com ervas que levam a um estado alterado de consciência. Quando a gente começa a pesquisar para entender um pouco mais como eram feitos esses ungüentos, a gente encontra alguns nomes muito populares, como por exemplo, plantas da família Sol Solanaceae, eu acho que é assim, vou colocar em algum lugar para vocês aí, que podem ser de diversas maneiras encontradas em arbustos, flores, enfim, e elas têm substâncias que são alucinógenas que podem acabar causando aí esse, essa expansão, essa inconsciência proposital para se trabalhar estados de transe profundo. Ingredientes, também como Beladona, membro, também são citados em alguns filmes, em alguns livros, como alucinógenos ou como plantas que vão causar aí uma sonolência ou uma questão de amortecimento do corpo, para poder também facilitar essa questão alucinógena. Então vocês começam a perceber que a vassoura ela vai muito além do que aquele espaço de varrer energia negativa e ela começa a criar uma ligação muito forte com esse transe ritualístico. Mas antes da gente continuar, eu sei que o conteúdo tá legal, né? Então assim, ó, pra fortalecer ainda mais a nossa energia, deixa o seu like e me segue lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale, porque lá tem outros conteúdos que complementam ainda mais o que você tá aprendendo aqui e por lá você consegue falar comigo. Me manda uma DM pra gente conversar. Então me segue, arroba Cedric Nightingale. Existem também algumas especulações sobre a criação da vassoura, onde, na verdade, a bruxa queria esconder o cajado ritualístico é, dos inquisidores. Então, ela acabou misturando aí um instrumento doméstico com um instrumento mágico. Logo, a gente pode perceber que também faz sentido, porque se a gente voltar lá para aquele vídeo de varinha, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards, a gente entende que a varinha mágica ou cajado ritualístico ele é a extensão do poder da bruxa para outras realidades. Então a vassoura também tem muito disso que o cajado tem, de estender o poder da bruxa para a realidade, direcionar a vontade e o pensamento. A vassoura também é conhecida como Besom. É, pessoal, eu acho que fala assim, eu vou pôr aqui escrito para você. Caso você também queira pesquisar em outras línguas e talvez buscar questões históricas relacionadas a esse tipo de trabalho, ou se você for curioso com relação à parte dos ungüentes, você também vai conseguir encontrar alguns materiais da gringa bem interessantes relacionados a isso. É muito interessante que a vassoura de trabalho mágico, ela tem o cabo de madeira e ela seja feita de palha. Essas vassouras que são plásticas e muito encontradas em supermercado, elas não têm uma relação natural e elas acabam não magnetizando e envolvendo energeticamente como ela deveria. Então, se você estiver procurando aí, procura aquelas vassouras mais antiguinhas, que a vó, bisavó a avó usava, feitas daquela madeirinha bem simples e aquela palhazinha costurada, certo? Essas são as melhores vassouras para você trabalhar. E para resumir um pouquinho, você pode utilizar a vassoura sim, para fazer purificação, para fazer banimento, mas depois desse vídeo, eu espero que você tenha entendido que a vassoura, ela tem muito muitos outros poderes e habilidades que você pode usar para desenvolver a sua magia e a sua ritualística. Agora eu quero te fazer um convite. Já deu para perceber que o conteúdo daqui é bom, que, que tem muita informação legal. E se você do outro lado está buscando ainda um conteúdo mais profundo, você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo o selo de verificação de membro, que vai fazer com que você seja notado com maior facilidade, principalmente nas lives de tarô que eu faço aqui, respondendo suas perguntas na frente de todo mundo. Sem Vem contar que, dependendo da categoria que você selecionar, você vem fazer parte do grupo secreto A Revoada onde a gente fala de magia, espiritualidade e realiza diversos rituais juntos. Então aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem um botãozinho escrito Seja Membro. Caso você não encontre, clica na descrição, tem um link ali, Seja Membro, seleciona a categoria que você quer e vem fazer parte da nossa Revoada. Uma outra curiosidade também com relação à vassoura, é que nos casamentos, né, dos handfastings, né, as ritualísticas mais modernas com relação à bruxaria, é comum que os noivos pulem a vassoura, né, nesse ato de pular toda a negatividade ou deixar para trás uma vida que não lhe serve e passar a ter, né, uma vida nova. A vassoura, ela também serve como um portal, então, em muitos lugares, em muitas ritualísticas, ela é usada como brecha entre círculo mágico ou espaço de passagem entre duas localidades. A transferência energética também pode acontecer pela vassoura. Então, é por isso que nos casamentos, nos handfastings, é comum você ver os noivos pulando a vassoura. Agora, nós vamos para consagração da sua vassoura. Então para isso você vai precisar da vassoura e de preferência, como eu expliquei para você acima, de cabo de madeira, feita com palha. Ela pode ser uma vassoura feita por você também, você pode deixar a erva secando e montar uma vassoura. É muito interessante que essa vassoura ela tenha pelo menos a sua altura, porque a gente tá falando de um cajado, e normalmente os cajados eles têm a altura da bruxa, certo? Porque ele é uma extensão da sua de você para outra realidade mágica. Então é interessante a vassoura tenha pelo menos o seu tamanho, né? Então, vamos lá para a nossa consagração. Para essa consagração, você vai precisar de incenso de sua preferência, que representará o elemento ar, sal, que representará o elemento terra, uma vela para o fogo e um recipiente com água para o elemento água. Nove cristais de sua preferência que irão representar o círculo criador de toda a vida. Você vai colocar a vassoura e ao lado dela os quatro elementos. Em volta dessa vassoura, como conseguir um círculo? Purifica o ambiente, traça o círculo mágico, invoque todas as forças, energias, deuses, seres e criaturas que você comumente costuma trabalhar. Coloque suas mãos em cima da vassoura e diga... Eu trago você à vida para que trabalhe a meu favor, tornando-se um instrumento de poder e me servindo sem temor. Seja capaz de afastar todas as energias que eu desejar, purificando e tornando neutros espaços prontos para eu trabalhar. Seja capaz de ampliar o poder de tudo o que eu quiser, fortalecendo e fazendo crescer junto ao meu poder. Agora você vai passar os elementos em volta da vassoura e diga Pelo ar eu te dou o poder de entre os mundos estar Pela terra eu te dou o poder de tudo o que eu desejar fazer crescer Pela água eu te dou o poder da minha magia sempre fortalecer Pelo fogo eu te dou o poder de banir e purificar tudo o que eu desejar De agora em diante viva você está para servir aos meus propósitos, pois assim eu quero e assim será. Agora, com a sua vassoura já consagrada, é muito importante que você a utilize para você pegar o hábito de trabalhar com esse instrumento mágico. Então você pode utilizá-la para banir coisas do ambiente, nunca usando ela como uma vassoura de verdade, tocando o chão, pelo contrário, sempre tocando o ar. Algumas bruxas preferem pegar a vassoura com a parte de varrer para cima e limpar o ambiente, desenhando no teto uma espiral anti-horária. Você pode também utilizar o cabo da sua vassoura para desenhar símbolos de banimento. Utilize a vassoura magicamente para você poder ter esse contato, essa conexão mais profunda com o seu instrumento. E eu espero que você consiga desenvolver sua magia de forma ainda mais poderosa, certo? Bom, se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou ter todo amor e carinho para te responder. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem estado aqui mais uma vez comigo. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.